Outro tipo de variável que é muito importante quando a gente vai fazer cálculo numérico, porque a quase totalidade dos cálculos é feito com esse tipo de variável, são as variáveis do tipo real. Okay? É, então, o Fortran tem, quatro, tem três tipos de, de variável real. Real de 4 bytes, perdão. Né? e aqui eu estou declarando duas variáveis, sphield e sptiny. A variável de 4 bits é o que a gente chama de variável de precisão simples. Tá? Ela tem 4 bytes, 30, é, 32 bits para armazenar o número, sendo que o 32º bit leva o sinal da, do, do número. Okay? E esse é o default se você não especificar o, o kind aqui. Tá? Você pode simplesmente declarar uma variável de precisão simples desse jeito. Real, e aí, né, dois pontos, dois pontos, e o nome da, da, da variável ou das variáveis que você quer declarar. Mas a boa prática nos dita que a gente especifique o tipo de variável que a gente está trabalhando, ok? Então, com 8 bytes você tem 64 bits, o, o, o 64º bit, que é o bit mais significativo, leva o sinal. E você tem a quadrupla precisão, tá? que são 16 bytes, é, 128 bits, tá? tudo, isso, tudo isso daqui é, é usado praticamente tudo para representar o número que você quer, é, que você quer armazenar na memória. Okay? Todas essas declarações aqui são estritamente equivalentes a você usar real 4, real 8 e real 16, sendo que real 4... É, é, se você escrever só real, por default, na maioria dos compiladores, esse vai ser o tipo de real que você vai, que você vai estar usando. Okay? É, então, tudo isso aqui é equivalente a isso daqui, tá? mas é boa prática que vocês usem né, o, o, a especificação Kind. Na verdade, muita gente critica, mas aí eu já acho chatice, uma, uma questão de chatice, né? Você colocar isso daqui dizendo que, de, que em determinados compiladores isso não vai compilar. Isso é falso, vai compilar. O problema é que, problema é que, que a representação do número dependendo do seu compilador pode ser um pouco diferente de compilador para compilador e de máquina para máquina. Tá? Mas na maioria das aplicações que a gente vai trabalhar, principalmente durante esse curso, né, colocar real kind igual a alguma coisa, 4, 8 ou 16, já é o bastante. Tá? E vamos ver quais são o maior número e o menor número que um real pode, pode armazenar. Ok? Eu fiz aqui um pequeno, um, pequeno, um pequeno pedaço de código, onde agora eu vou, descom, é, vou descomentar. Opa, sem querer, né, descomentei o que não devia. Então vamos lá: deleta, deleta, deleta. deleta. E aqui eu tenho um pedaço de código que vai usar a função yield para obter o maior real que um, que um número pode. que uma variável de precisão simples pode armazenar dentro da representação de binário que é usada dentro dos computadores. E o menor, agora você tem um menor, por quê? Porque existe um número diferente de zero, mas que não é um e não é zero. Tá certo? É, Justamente por ser diferente de zero. Que pode ser representado uh, pelo, pelo, pelo computador. Tá? Então vamos ver que números são esses. Vou rodar aqui o programa. E você vê que a gente pode armazenar números positivos. O maior número positivo que a gente pode armazenar é 3.403 vezes 10 a 38. E 1.18 é, vezes 10 a menos 38 é o menor que a gente pode armazenar. Mas, agora de novo, né? eu já mostrei para vocês uma coisa lá em, na soma de inteiros, né? que se a gente, é, se a gente somasse um, algum número inteiro, ele dava um, um número inteiro negativo, quando a gente somava ao máximo que ele pode armazenar, e... Aí a gente se pergunta, mas será que realmente esses, esse, os valores dados por huge e tiny são os menores valores realmente, efetivamente que podem ser armazenados pelo, pelo, pelo programa na memória? Então eu fui tirar essa dúvida aqui, tirar essa dúvida aqui, e agora vamos descomentar a parte do código, a parte do código. Então vamos lá. Ok? E vamos ver o que, que ele me diz. O que, que ele me diz se eu pegar o valor, de, o valor dado pelo time e dividir por 2. Vou rodar aqui o programa. E nota que ele me dá um número que aparentemente é exatamente a metade desse. Dado pela função, pela função time. E aqui qual que é o problema? Você consegue, dependendo do compilador, isso é um, um comportamento dependente do compilador, do compilador, armazenar números menores do que o que te dá a função que te dá o menor positivo armazenável. Só que o que, que acontece? O que não está claro aqui, vai ficar claro mais para frente, quando a gente falar de representação de números binários, é que a partir desse número aqui, se você tentar armazenar qualquer coisa menor do que esse número, você vai estar perdendo precisão na sua, na sua representação. Okay? E precisão de cálculo numérico é uma questão importantíssima. tá certo? Errou o cálculo como dizia o meu professor de introdução à física matemática, o grande Djalma Mirabelli Redondo, lá da USP de São Carlos, errou no cálculo, você matou o astronauta. Okay? E a gente vai ver depois exemplos associados à, à, à perda de precisão numérica que levaram realmente a, a, a, a resultados desastrosos, né? seja em mortes não desejadas, Seja em perdas de danos materiais ou até os dois, tá? Então a gente vai ver isso mais para frente. Mas já fiquem, já fiquem de, de orelha em pé, tá certo? É, você tem que tomar cuidado com o tipo de, de, de variável que você declara, ok? Porque isso pode levar a erros catastróficos e a gente vai ver isso mais para frente, Ok? Geralmente o erro não está em um cálculo que você faz que você perde precisão. Está na acumulação desses cálculos. Okay? Isso eu vou chamar a atenção de vocês ao longo do curso. Vamos em frente. Vamos olhar os reais de dupla precisão. Os limites né, inferior e superior para números positivos. Os números negativos vão ser muito próximos disso, em geral. Okay? Então se eu rodar de novo agora o meu, meu programa. Para a dupla precisão, eu tenho da ordem de 10 a 308, até 10 a menos 308. Aqui, tá? Já consigo armazenar números muito menores e é sempre preferível, se for possível, a gente usar a precisão mais alta possível. Sempre vai ser uma, um compromisso entre velocidade e acurácia. Qual a acurácia está boa para você? Qual a velocidade que está boa para você? Como que você consegue fazer o compromisso entre velocidade e acurácia? Isso é, vai depender de cada caso. Okay? Não tem uma resposta, uma resposta única geral. Aí, okay? Por exemplo, se você pegar códigos de dinâmica molecular clássica para biomoléculas, a maioria deles usa variáveis de precisão, reais de precisão simples. Por quê? Porque são tantos cálculos que têm que ser feitos que, é, que, que, que vale a pena, e tem uma incerteza tão grande nas trajetórias das, das biomoléculas lá que se obtém com, com mecânica clássica, que, se, que vale a pena você usar é, reais de tipo de precisão simples ok e para a para precisão a gente tem a gente tem aqui então os números máximo e mínimo que que podem ser que podem ser armazenados vão de 10 a 4.932 a 4 até 10 a menos 4.932 ok em geral os reais de precisão simples vão ter, 10, vão ter entre 10 e 15 casas de, de, de precisão, dependendo do tamanho da parte inteira. Okay? É... Esses aqui vão ter na base de 30 casas de, de precisão, na faixa de, de 30 casas de decimais de, de precisão, e esses aqui... Né, basicamente o dobro, 50, 60 casas decimais de, de, de precisão, ok? Como é que a gente atribui valores dentro do programa a variáveis do tipo real? Você pode estar achando que é só escrever variável recebe 2.45, mas não necessariamente, não necessariamente. Vamos ver, como é que a gente faz, como é que a gente atribui um valor? A gente simplesmente, para reais de precisão simples, basta você escrever 1.0. Para reais de precisão dupla, você escreve 1.0 d0. Esse zero aqui é o exponente da, da base 10. Né? 1 vezes 10 elevado a 0 é então 1. Okay? E o d diz para o programa que ele tem que pegar esse número e e representá-lo na, na forma de um real de precisão dupla. Isso, isso não é totalmente automático dentro do, do, do Fortran. Okay? E para a quádrupla precisão você tem 1.0 ponto zero que é zero. Então o que indica que é a precisão quadrupla e o zero aqui é o meu expoente. Se eu rodar esse programa aqui, né, ele roda... É, não vai aparecer nada, porque eu não mandei imprimir nada na tela, mas, enfim, ele roda. Ok? Então, basicamente, moçada, tem que tomar cuidado na hora de você atribuir valores uh, a uma variável real, de... você tem que ter o cuidado de especificar direitinho a representação do número. Tá? Dizer para o compilador, olha, eu quero que esse 1 e um é um caso muito trivial, tá? mas qualquer outro número pode, vai ter problemas, como a gente vai ver quando a gente chegar em representação de números binários, é, eu quero que esse meu número aqui, seja ele qual for, seja, seja especificado como dupla precisão, seja representado em dupla precisão. Okay? Para reais é basicamente isso. Na próxima, no próximo, a gente vai ver, a gente vai ver variáveis do tipo complexo.